aos Amigos do Fato Maringá Hoje estreia o docudrama Maringá, Cidade Empreendedora Da Lama e da Poeira, o Associativismo Que conta um pouco da formação da cidade de Maringá E também da participação da Associação Comercial e Empresarial de nossa cidade No desenvolvimento da nossa cidade São vários elementos que ajudam a gente a entender um pouco Não só da formação e da consolidação, mas da gênese do Maringaense, que é o cooperativismo e o associativismo. Trata-se até então da maior produção audiovisual desenvolvida em Maringá. Depois da estreia que acontece hoje no Cineflix, o filme estará à disposição nos canais do YouTube do Maringá Histórica e também da